Bom pessoal, como vocês já viram aí no título do vídeo, nova casa de aposta e novo bônus gratuito sem depósito. A nova casa é galera.bet e ela está oferecendo 50 reais gratuitos apenas por registrar-se nesta casa de aposta. Além disso também, ela tem o usual bônus de depósito, aqui no caso o bônus de primeiro depósito é 100%. Até R$200, reais, mas vamos falar apenas deste bônus gratuito sem depósito de 50 reais, como consegui-lo e como cumprir os requisitos para poder fazer a retirada. Logo abaixo aqui, nós vemos todos os termos e condições para você receber esses 50 reais e conseguir retirá-lo. Mas vamos citar apenas aqui os principais pontos para resumir o vídeo e não ficar um vídeo muito longo. Logo aqui no começo, aqui em cima temos um resumo de como ganhar R$50, basta você cadastrar aqui no galera.bet, verificar o código recebido no seu celular, depois você entra na sua conta, vai na seção de bônus e ativa o seu bônus. A partir disso você tem que começar a utilizar o seu bônus para você poder no final fazer uma retirada se você conseguir sair positivo daqui. Então vamos ao rollover, o rollover aqui é de 20 vezes, ou seja, você tem que apostar 50 reais 20 vezes, vai ter que apostar mil reais no mínimo para fazer a retirada. A cotação mínima é de 2.0 e a cotação máxima é de 21.0. A aposta mínima é de 10 reais, você já vai estar apostando aí 20% do, seu, do valor que você recebe aqui. O prazo para você ativar o bônus, ou seja, você fez a sua conta aqui, você tem 90 dias para ativar o seu bônus. Depois de ativado, você tem 30 dias para cumprir o rollover. E aqui no item 6, você vê vários mercados onde não contam para o requerimento do bônus. Então são eles, o hand qualquer handicap, é, chance dupla, empate anula, aposta par-impa e aposta do tipo mais ou menos. Mais ou menos gols, mais ou menos escanteios, nada disso conta para o requerimento do bônus. Então vai sobrar aí, entre os principais mercados, vai sobrar o resultado da partida. Né? Quem ganha a partida se é o time visitante, o time visitado ou vai dar empate. Isso também pode ser no primeiro tempo, quem vence o primeiro tempo. Entre outros mercados não tão populares... Também sobrará aí, é, apostas, ambos marcam, sim ou não. Então, ou seja, dos mercados mais populares não terão muitos, mas pelo menos terão dois dos principais aí. Seguindo aqui em frente, o máximo de lucro que pode ser obtido com essa FreeBet de 50 reais são de 200 reais. Então você vai ter que apostar aí o um mínimo de mil reais. E no final poderá tirar no máximo R$ reais Se você ficar com um valor acima de 200 reais só retira no máximo 200 reais. é para retirar você tem que fazer um depósito mínimo de R$ reais. E eu acredito que são apenas isso os principais pontos. Os outros aqui são geralmente iguais aos outros sites. Só pode cadastrar quem tiver mais de 18 anos. Só pode pegar um bônus cada pessoa. Apostas repetidas não contam. É, apostas repetidas não contam então por exemplo você fez a aposta aí em um time e depois lá você voltou e fez outra aposta não contará essa segunda aposta só conta a primeira então é isso resumidamente este é o rollover aqui na galera.bet muito igual às outras casas nada muito diferente Bom, eu já fiz a minha conta aqui no site e você já pode ver aqui na minha conta 50 reais de bônus grátis. Meu saldo está zero, não fiz nenhuma aposta, também não fiz depósito. Para ativar o bônus, depois que você criar sua conta, você vem aqui e clica em bônus. Você vem aqui né, sobre a sua imagem de perfil e clica em bônus. Depois disto, você vem aqui e ativa o seu bônus. Como o meu já está ativado, só tem a opção de cancelar. É, aqui também você vê o quanto já foi apostado, como eu disse são 20 vezes, 20 vezes a freebet de 50 reais, vai dar mil reais. Você vê aqui a contagem, o contador, até que você chegue a mil reais e possa solicitar um, uma retirada. Aproveitar que estamos aqui vamos ver é, quais os meios de retirada e de depósito temos aqui. Se tiver Pix ajuda, tem Pix aqui, então dá para fazer um Pix de 50 reais. Aliás, de R$ reais, que é o mínimo para fazer uma retirada Vamos dar uma olhada rapidamente aqui nos mercados que nós temos na galera.bet Eu já vim aqui antes, até que tem bastante mercados Vou pegar uma partida importante aqui, Bolívia e Brasil amanhã Amanhã, dia 29 de, de março Então, vendo aqui os mercados, para este jogo Bolívia e Brasil Você vê que eles têm bastante opções aqui Tem opções até diferentes aí Pode ser mais uma casa para uma opção de aposta em escanteios Também tem faltas, cartões, artilheiro e outras mais aqui Dentro dos principais mercados, as opções: a principal opção aqui para cumprir o rolo será com certeza resultado do jogo. Tem também ambos marcam e também resultado do jogo no primeiro tempo, entre outras que podem ser encontradas aqui. Ok, então é isso que eu queria mostrar aqui do site galera.bet: 50 reais gratuito aí na sua conta. aí. Boa sorte para quem for tentar, e a sorte de tentar fazer isso virar no mínimo 200 reais. E é isso aí, obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.